E aí peguei, coloquei lá, liguei no time, e aí eu deixo. Aí, ou seja, ele estão ouvindo um carta, eu toco 20, eu, não, não, é, não é regra, mas é o que eu toco aqui. Uhum. Toco 20, descanso 20 até 120 dias. eu fiz isso, e aí, depois que o filhote aprendeu, aí agora eu só toco mais ou menos 5 e descanso 90 minutos para ele, depois que ele aprendeu. É verdade. Só para ele, para ele não, não ficar aquele negócio cansativo e ele também não esquecer, porque não é pouca nota. É justamente isso, porque tem cara que realmente sabe. Como eu só tenho três anos, né? 2019, 2020, 2021, né? Que a gente já está no final, já chegando em 2022, pode dizer é. que tem três anos, que foi dia 3 de agosto. Lembro que eu anotei aqui, 3 de agosto de 2018. No dia, eu anotei que, que foi quando eu peguei meu, meu primeiro casal de Curió, legalizada, e fui comprando de outros amigos. Aí introduzi alguns outros filhotes de fora Umas fêmeas lá que eu peguei Como eu falei com você daquela outra vez uhum. vamos, vamos terminar o assunto do encarte Não foi que eu deixei pela metade é. Pra nós não atropelarmos para o pessoal não entender direitinho Separou com sete dias Porque eu tenho esse problema aqui do azulão do vizinho Problema não, não posso dizer que é problema é, mas... Ele tá lá na casa, na casa dele Eu tô na minha é. Eu não posso incomodar ele Claro. E a, a vantagem minha é que ainda tem duas casas Entre eu e ele se fosse na casa colada, eu acho que para mim seria pior. Seria. Mas eu tenho aqui, eu tenho um filhote aqui, dois na realidade, eu deixo dois aqui dentro de casa, que estão encartados, que foram do ano passado. Um canta com bastante repetição e um, um passa, ele, ele não nega com ninguém. Eu já vi ele passando 12, 13, Samaritá, mas é raramente. Ele só passa 6, 7, 5, 7, 8, 10... De vez em quando eu vejo ele dar um estouro, mas não é sempre. Uhum. E eu já tenho outro aqui que quando ele abre é 10, 12, 13, 18, 20. Fica dentro daquela média. Aí eu, eu deixo eles dois porque eles dois foram criados desde juntos, viveram juntos, na mesma gaiola. Viveram junto. Porque tem, tem, tem um mesmo, esse que canta mais. Você acredita que eu pensei que a sexagem estava errada? Que não churriava, não dava nada? Eu churriava, o outro churriava na cara assim, dele, é tardio, e aí eu parei né? eu falei, isso tá errado. Uma fêmea, né? Eu falei, rapaz, como é que um curió não churria nada? Eu falei, falei rapaz, filho dessa fêmea, todo Curió um curió dessas fêmeas, tem, tem filhote dela que churria com 18 dias. Aí tem gente que diz que não, que, que é conversa, mas tem algum videozinho aí no meu canal, aí só procurar a da Cirqueira, vai ver lá, que eu tenho um, um vídeo lá, Desse curió que tá aqui, churriando com 18 dias, e o irmão dele, eu pensei que era fêmea. Olha só. Tô, dois machos, dois machos. E deu bom é, ele? É bom? Cantou bem? Encartou direitinho? Todo, encartou todos os dois. Só que é como, é, um, o, o cantador, o que já começou que, que cantou com 18 dias, eu cantou, não. Eu vi ele churriando pela primeira vez com 18 dias. Aham. Uhum eu vi ele chorriando com 18 dias, esse aí é o que eu estou lhe dizendo, que ele é uma explosão, quando ele abre o bico mesmo para cantar, ele abre mesmo uma virada, não sei se só que ele não tem a voz do irmão, o irmão, o Sama, a, as no, é, o, é, não é aquela explosão, não é um curió repetidor, não, não é um curió repetidor, ele no máximo que ele chega é 40 segundos, eu, eu, é tanto que eles dois vão fazer a muda agora para preto, eles são de dezembro, do ano mas passado. também você pode participar em uma outra classificatória como fibra também né e isso também aí teve aqui o campeonato da Bahia aqui já teve ano esse ano aqui teve certo. o campeonato de Agulha da, da Liga do, dos é, teve a Liga dos Campeões do Nordeste que foi em, no início do mês de novembro uhum. agora um evento perfeito perfeito de Fortaleza muito bom os cabos fizeram, Arthur, o pessoal daqui da Bahia, Marco Coentro, o pessoal de lá. Eu estou falando que mais um, uns... eu aí? tenho uma aproximação, é, o pessoal da Bahia. E, e Arthur, que é o pessoal que eu tenho mais aproximação aí dali. Estou te perguntando, e eu daqui é, da Bahia. você está em que cidade da Bahia aí? A ah, Serrinha, Bahia. Eu estou a 170 quilômetros da capital. É 100, quase 190 quilômetros, mais ou menos, daqui para Salvador. Aí, aí teve o campeonato. O campeonato. Aí como é que foi aí? As classificatórias, os caras. Aí teve, teve as classificatórias. Só que eu não, não me senti confiante, não vou mentir. Eu, eu sei que meus pássaros estavam cantando bem, meus pássaros estão cantando bem. Só que eu não me senti confiante, não vou mentir. Eu não senti confiança em mim. Falei, não, eu sou um cara que comecei ontem. Eu tenho que pisar o pé no chão e trilhar meu caminho com paciência. Claro. Comecei claro. ontem. Importante, importante. Humildade, né? É, eu digo não, eu comecei ontem, que é isso. Eu falei, não, vamos ter paciência. Agora eu já falei com eles lá, que eu participo do grupo o ano que vem, 2022. Eu sou, eu sou concorrente de vocês aí, nem né? que saiba para ficar lá com, no último lá, mas eu sou concorrente. Não, é importante participar, né? A diversão, né? Gostoso também. Né? Aí teve o campeonato aqui na Bahia, muito bom, curioso também... aqui da Bahia. E, ah. e também você tá com a raça dos caras daqui de São Paulo, né, parceiro? Pandovão, Fê. mano. Pelo amor de Deus, cara. Tem é isso fera, também, mano. É só festa. Tem isso né? também. Você tá aí com, a, com as coisas muito boas aí. Tem cara, umas coisinhas boas aqui que dá pra, dá, pra gente, dá a gente brincar de vez em quando em algum torneio aí. Sem dúvida. Dá pra gente. Dá pra gente brigar. Como dizem, brigar pelas cabeças, né? Mas tudo depende dos curió, né? Porque tem, tem curió que canta bem em casa no prego, mas quando chega lá na estaca. Hum, Aí fica comendo. Faz...